Nós estamos no fim de outubro, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Uma doença que atinge um número cada vez maior de mulheres. Para ajudar essas mulheres a enfrentar essa batalha tão difícil, um projeto aqui em Campinas tem ajudado a recuperar a aparência e a autoestima delas. A DEIS foi diagnosticada em agosto de 2016 com câncer de mama. Ela enfrentou uma longa batalha, um tratamento que fez a cabeleireira perder o cabelo. Eu nunca tive dor no meu câncer, nunca tive, né? Mas aí eu tive dor quando eu vi a sobrancelha, sabe a dor psicológica? É muito triste, a gente fica muito pálido, muito, até os olhos da gente fica pálido. O tratamento acabou, o cabelo voltou a crescer, mas a sobrancelha não. Dei se sentia mal e evitava sair de casa, até que como ela mesmo diz, surgiu um anjo e devolveu a ela a autoestima com a micropigmentação. Olha o mundo com mais alegria, as pessoas, as plantas, flores, certo? Então hoje eu estou muito feliz. Essa batalha é enfrentada por muitas mulheres e, infelizmente os números vêm crescendo. Segundo a Secretaria de Saúde de Campinas, a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes aumentou nos últimos oito anos. Pulou de 15,78 para 16,08. Pensando nesse número crescente, a Ana resolveu ajudar mulheres que têm ou tiveram câncer de mama a recuperar a autoestima. Ela inclusive é o anjo que apareceu na vida da Deis. Há 12 anos ela realiza a reconstrução da sobrancelha através da micropigmentação e em casos mais severos faz tatuagem para reconstruir a areola do seio. Eu atendi uma cliente e depois que ela saiu, me pagou tudo, do carro dela ela voltou, tocou a campainha e eu achei que ela houvesse esquecido alguma coisa e ela pediu para me dar um abraço e aí eu me sentia assim muito mal com esse dinheiro no bolso então desse dia eu decidi que eu não cobraria mais por esse tipo de trabalho assim surgiu o movimento Arte com Paixão que faz hoje sem custo nenhum pelo menos 500 atendimentos por ano para atender essas mulheres procedimentos que devolvem a alegria para cada uma dessas guerreiras que enfrentam uma verdadeira batalha contra o câncer de mama eu sinto <risos> gratidão porque eu achei que eu fosse ajudá-las, mas elas que me mostram um mundo novo.